Fala galera, pegando um TP aqui, ó, quase pegando um Take Profit, é onde a gente vai ter o nosso lucro, ele lambeu ali e já vem pegando ali rapidinho. Hoje, hoje é, tá? Eu vou filmar aqui para vocês só um minutinho. Hoje já tivemos um lucro de. Tá, hoje já tivemos um lucro de 25 reais, ok? E estamos buscando ali mais um pouquinho, ó. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. A... Quase pegando ali, quase pegando, pegou. Então, já subiu o nosso lucro para quanto? Para 31. Imagina você ganhando no automático. Freedom Pro, Freedom Pro, ok? Mais gerenciador, que tem Stop Loss ou Stop Gain. Veja na descrição do vídeo para você ter o seu trabalhando automático. E aproveita a promoção estendida de Black Friday, ok? Hoje é, eu vou mostrar para vocês, hoje é... Dia 23 do 12. Até mais.